Pra quem não sabe, na versão beta do CSGO lançado em 2011, não existiam luvas. E quando digo luva, eu não estou falando das skins de luva. Essas só foram chegar ao jogo em 2017. Nesse caso, as luvas que eu estou me referindo são as padrões, tanto de CT quanto de TR. Elas simplesmente não existiam. Os agentes jogavam com a mão completamente desprotegidas, porém, de 2011 pra cá, o jogo mudou muito. Muito mesmo. Porém, como seria nos dias atuais, jogar CSGO dessa maneira, sem nenhuma luva? Com as mãos peladas, só que com as facas atuais, com as skins de hoje em dia, como será que seria? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Hoje eu trago essa resposta pra vocês. Eu <risos> <risos> <risos>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 .com, segue a caldo cachorro Vou gastar duas bandas com você na banana Se você não matar um tá boa amizade Linda Tô com você, tô com você, relaxa. Tô com você tá aqui, tá aqui. É. <risos> Essas mãos, cara <risos> Tá engraçado sentido no Far Cry, tá aqui. Não precisa. vai tá quente. Certeza? Linda. vai tá quente, vai tá quente. Ô, oh, vamos, vamos, vamos surpreender, rapaziada, ó. Que é inesperado. 5H e banana fundo, mano. Confia. Eu vou ruxar. Eu quero o kill. Hum, mais um, mais um. Entregamos essa partida, não sei... Caverna, caverna, caverna, caverna Mano, come esse cara aí, os dois, confia Olha, tem, tem, tem, tem Lindo, lindo Vou puxar uma Alp, rapaziada É assim que eu seguro uma Alp, Dragon Lord um 337 Mano, eu tô, tô gostando, de verdade É uma, é uma proposta diferente, cara Vou ver aqui, Felipão Vou avançar mais não Eu ia avançar, mas me segurei Tô cravado caverna, cravado ali na esquerda Como que eu não matei, cara? Como que Boa. Mano, vou deixar você aí. Eu vou lá. O pessoal começou a entregar um pouco a já. Eu tenho uma bala. Tá meio. Comeu o nip. Ele comeu o nip. Foi nip, foi nip, foi nip. Foi nip. Isso. Isso é nip. Ele ganha, Felipão. Eu conheço. É o Gueroba. Ele ganha, ele ganha. Não foi não. Não foi não. Aí pegou a bomba. Esse cara não ganha. Nem se a gente repetisse esse round igual 100 vezes, ele soubesse 100 vezes o que tem que fazer. Ele ganha, eu conheço. Passou pro bombijar, amigão. Nossa! Que linda! Mano, eu acho que ele cagou. Cagou, ele cagou. Mano, vai lá, Filipão, vou bugar Fallen pra dois você. Dois lá, dois lá, hein, tá brincando. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. vou vomitar. Eu vou jogar. Aqui tá peixe. Eu falei que eu vou imitar uhum. hum, Ele abriu a eu falei é, eu três, mano. Você tem que Ah, eu dizer. Ó, esse pixel aí é muito louco Tipo assim, ele consegue pegar o cara passando sem o cara ver ele, entendeu? Pegaram um homem Galera, relaxa, ó Équinho, depois armado, a gente não vai perder mais nenhum round, mano Toma, a na cara Nossa, boa. Bom, galera, ajuda. 4x2, é, é de vocês, só junto ali. Tá. Calma aí, esses caras estão em algum lugar. Já tá no bomb, já plantando. Vamos junto, vamos um junto, vamos junto. Vamos comer o Xuxo. Vamos, é bombe. Vou pro Maravilha! Mano, tem aqui, Filipão, já era. Vou morrer. Não me trava. Tô morto. Cara, cara, tá ouvindo, ele tá tudo aqui. Relaxa, tô cravado, tô cravado. Eu vou tomar um prefire. Eu tô sentindo que eu vou tomar um prefire Tem aqui. Nossa. Batei um, tem mais. Peguei outro. Tá no carro. Certeza que tá no carro? Não não, tem. não não. Não. Então time, pra que ele desse entregado aí, mano? A bomba tá aqui. Ele levou a bomba, mano. Ele levou a bomba. Eu vou fazer ele voltar pra B, ó. Eu vou fazer essa flash A. E aí ele vai escutar uma flash A e vai vir B. Eu falei! Eu, eu entendo do game. Aqui é QI. QI. Essa é Alpine medusa aqui. Um Você vai é bangar? Pode mandar a bala, pode mandar a bala. Come pelo aqui Tem aqui. Perigoso, hein? Tem aqui, eu Deus. Inventou uma bang que foi bem merda, por sinal. Acabei de descobrir. Vou ter que com a outra. Essa foi um pouco melhor. Vamos morrer na faca. Tem aqui, tem, tem, aqui, galera. Entrou aqui. Platei um. Ajuda aí. Vem, bem. Cheguei. Plantando. Está aqui. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Esse smoke ficou troll. Ai, lindo. Vai lá, Felipão, vou bangar pra você. Fiz uma, fiz duas, eu confio em você, por isso que eu vou deixar você sozinho e já vou pra. Ai. Quantos, quantos, quantos, quantos? quantos ah, Ai, perigo. Tem aqui, tem um ligue nessa play, rapaziada. Tem B. não. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Calma aí, tira, cara, tá voltando. Peguei uma da banana. Mano, eu acho que esse cara tá FK, velho Eu acho que tá FK Tá aqui Ajuda Que isso, mano? O cara... <risos> Obrigado. Muito feio, filho. Raulzinha sem luva. É isso. Alp, que eu quero ver aqui. Nossa. Eu, eu tô curtindo isso, cara. Eu tô curtindo essa estética sem luva nenhuma. Sem luva skin, sem luva padrão de CS. Eu curti essa estética, mano. Pode virar, pode virar. Calma aí, tem meio, tem meio, tem meio, tem meio, tem meio, tem meio, tem meio, tem meio. Tem meio. Vai subir. Tem aqui, galera. Meu Deus, que pinada. Matei. Bomba aqui, galera. Reposicionar. Vou reposicionar e pegar todo mundo de costa aqui. Isso não é ideia não, boto. Tá. Nossa senhora. Agora eu prendei, hein? O cara vai passar corrindo. Não tava na sua tela, agora eu tô linda. Beleza, rapaziada. Ó, 12x3 é perfeito, mano. Olha a M9, rapaziada. Eu curti mais a M9 do que a caramba. Tinha aqui sem mãos. Curti muito mais mesmo, sem calor. Come, come, come, come, come. Meu Deus, ele morreu na 4, velho. Tomei também. Meu Deus, que pistol feio. Esse pistol foi um dos mais feios que eu já vi, velho. Sem calor. Eu vou voltar bem. Tá dentro do campa. Tem um Xuxa, entreguei a bomba. Vamos, vamos, galera. 14x4, é impossível a gente perder isso daqui, viu? Boa. Boa, vamos entrar. Vou mantém de tem o CT, Tira cara, tira cara, passei bem aqui. Tira cara, tira cara. Tira cara, passei liso. Passei liso. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu acho que o pai marotou um pouco. Tô, nem aí, mano. tô base, galera Tá costa, tá costinha, confia E eu quero essa kill, mano O cara tá na nossa base, velho Tenho certeza Tá, aqui a partida já é nossa, tá ligado? Calma aí, segura um pouco. Calma, calma. Vou dar um prefire aqui. Tô por aqui. Os, os dois lá. Linda. Maravilha Jogamos, rapaziada Jogamos Curti, mano Curti a experiência Eu acho que pra quem não tem skin de luva Poderia ser um opcional no CSGO Você jogar sem luvas Ou, né Com as luvas padrões Tanto de CT Quanto de TR Eu confesso Que gostei de jogar sem luva Foi uma experiência do caramba Espero que vocês tenham gostado Com luva ou sem luva Peguem o um dedo E deixem o um like nesse vídeo É muito importante pra mim Se inscrevam no canal também É isso daí, guys Tamo junto, valeu Eu e eu Ficando por aqui Até um próximo vídeo do canal Cachorro 1337 Fá Louva